pouco a abertura de ontem, porque com esse público maior eu acho que faz sentido. Nós temos duas iniciativas muito importantes esse ano e que vão preparar o terreno para o futuro aí da atuação social. Uma iniciativa que a gente chamou de diagnóstico da atuação social, que é uma grande pesquisa global com a Votorantim no mundo inteiro, se não me engano, o Rafa vai mostrar mais detalhes aqui logo em seguida, vou passar a palavra para ele. Então, e nós conseguimos um feito fantástico, foi ter 100% de respostas. Então nós temos um, um quadro geral aí de, de países, né, de, de atuação, de problemas e de situações que a gente, em alguns casos, até nos surpreendeu Nós estamos conhecendo agora. E qual seriam os próximos passos? Nós vamos pegar esse diagnóstico, aí nós vamos combinar com cada diretoria em cada empresa, vamos levar para cada empresa especificamente, para a gente discutir o diagnóstico da empresa, né aí mais focado, dessas discussões, a gente vai alimentar um workshop com acionistas, com CEOs, com os diretores da área, em que a gente vai buscar escrever o DNA social do Votorantim. Como eu estava falando para vocês aqui ontem, né? o DNA social, quando a Votorantim mudou o modelo de governança, ela escreveu o DNA Votorantim. Então você tem lá o DNA de gestão, o DNA de pessoas, e a gente não tinha escrito ainda o DNA social. Então nós vamos escrever essas macro diretriz, ali não tem como, né? o como cada empresa faz, o como seu, né? como ela vai fazer as coisas, mas tem basicamente o quê? Tem basicamente as pegadas, o que o investidor gostaria de ver nas empresas que eles investem.